Carlos obtém de um banco um empréstimo para adquirir o um imóvel. O empréstimo deverá ser liquidado por meio de 60 prestações mensais consecutivas e com a utilização do sistema saque, vencendo a primeira um mês após a data da concessão. Se os valores da primeira prestação e da última são iguais a 4. 200, e 4.2525, respectivamente, então o valor da trigésima prestação... Então, vamos lá. É uma questãozinha clássica sobre tabela saque. Com certeza vai cair uma dessa na tua prova. E para resolver essa questão, para resolver essa questão, nós vamos utilizar aqui a ideia da PA. Por quê? Porque uma das características da tabela SAC é a seguinte. As amortizações são constantes e prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Então a prestação e juros eles são decrescentes, eles vão diminuindo no decorrer do tempo e eles formam uma PA, por isso que ele fala aqui, ó. Ele começou pagando 4 e terminou pagando 2525, né? É uma das características da tabela SAC. Aí vamos lá. Eu vou te ensinar a deduzir aqui a fórmula. Ó, P1 tudo em função da primeira. Segunda prestação é a primeira prestação Menos 1R. Um P3 é a primeira prestação. Menos 2R. P4 é a primeira prestação menos 3R. Aí, por analogia, quem seria a última prestação P60. Pela lógica, é só você olhar aqui a lógica: o raciocínio. P2. É P1 menos 1R. P3 é P1 menos 2R. P4 é P1 menos 3R. Então, quem seria a última prestação? P60. Pô, Marcão, P60 seria P1 menos 59R. Pela lógica, seria isso. Aí, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Eu vou substituir a primeira e a última prestação. Fazendo a substituição, eu encontro a razão. Então, vai ficar ali, ó, P60, que é 2.525, é igual a P1, é igual a P1, que é quatro mil menos cinquenta e nove r dois mil quinhentos e vinte e cinco menos quatro mil só que aqui é mais tá vai dar menos mil 475 Isso é igual A menos 59R R vai ser igual a 1475 Dividido por 59 1475 Dividido por 59 Vai dar 25 Então esse é o valor da razão se eu tenho a razão, se eu tenho a razão, se eu tenho a razão, se eu tenho a razão, eu tenho tudo. Só que ele está querendo aqui, ó, a trigésima prestação. Então vamos lá. Agora é com vocês. Qual seria a fórmula do P30? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá, vamos lá. Qual seria a fórmula do P30? Qual seria a fórmula do P30? É P1 menos, menos 29R. Aí vai ficar P30 é igual a P1. Quanto vale P1? A primeira prestação. 4.000 menos 29 vezes R, que é 25. P30, P30 é igual a 4000 menos 700 e 25 29 vezes 25 menos 4000 vai dar 3275 275 Então olhando ali as opções Qual é o nosso gabarito? Letra B Marco o V da vitória E vai ser feliz Vem cá, tá estudando para o Banco do Brasil E não consegue aprender matemática E nem matemática financeira Eu tenho um convite para você